Gente, agora eu quero falar sobre a Ama Paris, que tem um perfume... Vou falar? Ai, que perfume maravilhoso, gente. Eu vou falar, eu passei hoje cedo e ainda estou perfumada. Aí eu fiz o seguinte, eu convidei a Denise, a Denise Bortoleto, ela tá aqui, ela é presidente da marca, para explicar esse sucesso que tá fazendo. Porque além de ter um perfume com até 24 horas de fixação, eu tenho certeza, gente. Ó, Você que está nos assistindo, você pode ter uma renda extra. Certo, Denise? Que maravilha isso. É isso mesmo, Lu. Boa noite. A Ama Paris oferece uma oportunidade real de transformação de vida. A oportunidade para você ter o seu negócio próprio, mudar de vida agora. 100% de lucro na venda dos nossos produtos e ainda conquistar prêmios como carro, viagens e tudo que você merece. Levanta desse sofá agora, cadastre-se na Ama Paris e venha realizar os seus sonhos. Gente, mais um perfume dessa qualidade, eu tenho certeza que vender é muito fácil. Eu tenho certeza que dá até para ganhar muito mais, não dá? Sem dúvida, Lu. Comece agora a ter renda imediata com os melhores perfumes do mundo. Gente, é tudo de bom. Eu, pensando bem, é tudo de bom. Então é o seguinte, para fazer o seu cadastro de forma gratuita, gente, e com apenas R$ 180,00, você recebe em sua casa, com frete grátis, esse kit com 10 perfumes, que você, obviamente, já pode revender e ter os maiores ganhos do mercado. Não é isso? Exatamente. Seja mais feliz, seja ama Caparis.